pessoal, beleza? Aqui Fernando brasileiro e hoje vamos fazer um teste num game aparentemente muito parecido com o Rush Royale, contudo esse é o Hero Royale, tá com acesso antecipado, vamos descobrir agora como é que é alguma das suas funções e tudo mais, espero que vocês curtam o jogo, espero que eu também curto o jogo, vamos ver se a gente consegue dinamizar os dois aqui no canal brasileiro ou se a gente só toma conhecimento dele mesmo e continuamos com o Rush. Uh, antes de mais nada, espero que vocês se inscrevam no canal, por favor, deem aquela força. Estamos batalhando para chegar nos mil inscritos, é uma corrida contra o tempo. Porque, por incrível que pareça, o tempo está a nosso favor. O tempo de visualização, aquelas 4 mil horas, nós já conseguimos. Eu bati recentemente quatro e horas, então a tendência é só subir até fechar um ano, né? Daí a gente vai só normalizando e mantendo. Mas os meus kits ainda não conseguimos, então quem puder dar aquela força, eu agradeço mesmo. O Hero Royale é, a prim é o primeiro acesso que eu tô fazendo, tá? deve ser por isso que tá demorando. Porque até hoje, eu instalei ele ontem, e hoje tô abrindo aqui, quero ver ele do zero, vocês, eu vi um anúncio... Uh, e depois não, não achei parecido é que os anúncios não dá para confiar muito né daí eu vi ele na, numa live de um parceiro aqui do canal que é o No Controle que ele também faz várias lives de Rush Royale e tudo mais ele manja muito dos Paranauê. daí ele tava dando várias dicas do Hero Royale daí eu vim dar uma conferida uma hora depois Beleza, Saímos do agora vamos para a parte do tutorial, ele diz assim, escolha cinco guerreiros, cinco heróis, uh, com um skill único e uma habilidade. Uh, o herói primário, uh, primeira parte do seu deck, você é o primeiro herói colocado no campo. Especialidade, é ocupa o último espaço do deck, Tá, habilidade, espiririparuló. Aqui, vamos ver, puxar sem heroes, tá, gasta energia para se matar, ah, pelo que entendi Aparentemente ele vai saindo na ordem que você vai colocando, não é tão aleatório, não é tão aleatório quanto no, no Rush Royale Vamos ver, eu tenho aquela energia, ó, daí o próximo é o rei, daí o próximo, ah sim, já, eu já sei o que, que eu vou invocando Vai, já vai aparecer Tá, e tem a trilhazinha. Ó, cada um que eu mato, vou ganhando energia, beleza? Esse é o mesmo padrãozinho do, do Rush. Ó, tem os detalhes, ó. Tem a quantidade de, de vidas que eu tenho. piper é o próximo boss. O tempo restante de cada round, né? Seria as waves. Vou todos assim me render. E o Monster... Contador de monstros. Ah, o monstro normal, o monstro rápido e mini boss. Beleza, ele tá bem. É bem detalhado, né? Eu só não peguei ainda. Tem esquema de fusões também. Energia. Ah, aqui é, seria tipo para melhorar o nível, né? Energy Boost. Upgrade. Deixa eu Nossa, tem muito. <risos> Ah, beleza, vamos, vamos ver oh, eu, eu queria invocar mais um monstro, mas o jogo não deixa <risos> Esse tutorial é bem é Bem elevado ah, Ali não é, ali a é quantidade que resta Beleza oh, Agora eu posso chamar mais oh, daí eu já, eu, Mas eu sei o monstro Que tá vindo aí, que tá diferente do rush Que é 100% aleatório Pode vir 100 vezes a mesma carta Agora vamos fazer a fusão. Ó, se eu fizer a fusão. Daí eu já sei que é aquele ali mesmo, mesmo invocando. Deixa eu ver. Ó, Por exemplo, ele tem dois cavaleiros. Aqui tem as formas também. Beleza. temos As formas aqui são mais, mais infantis, né? Tá, esse esqueminha aqui é o mesmo esquema do Hushweds, vai fundindo ó, Tem uma molha de gelo ali, ó, a minha terceira Eu posso fundir e ver que carta vai virar Agora eu já sei também que vai virar o próximo, é o mesmo maguinho Tem que ser bem encaixadinho Aí, Ih, quer fundir todo mundo? Então tá... ah, sim, ele quer mostrar as suas formas aqui Coincidentemente tudo combina Aí, fiz um cavaleirinho Nível máximo. Nossa, não dá. coitado dos bichos só spawn. Não, não dá nem a animação. Beleza. Isso aqui seria o exemplo de PVP. Agora sim. Eu tenho que matar, matar os monstros e mandar pro outro lado. Ah, eu posso, eu tô todo ali, não, eu tô... tô sendo guiado, ainda estou sendo guiado, não consigo fazer nada por conta <risos> Eu já tava tentando invocar o um aqui, rapaz Quer que eu enche o mapa? Aí, enchi o mapa Posso fazer a fusão? Não, não deixa, tá Vamos esperar então ele mandar a gente fazer as coisas. Ó, aqui ele também tem um de gelo aqui retarda, também tem um elétrico que dá um stun, tem um cavaleiro, tem um dragão. Ó, meu meu adversário meu adversário ali não não está fazendo fusão, não está invocando nada. Eu ainda não usei o skill, não sei qual é, que é a moral dele. Beleza, igual no Rush Royale, os monstros Pequenos tiram um coração e os Boss tiram dois. É, beleza, vencemos o tutorial, ganhamos troféu, moeda e uns diamantezinhos. Também tem um bônus por anúncio. O Rush Royale tem milhões de pontos de anúncio, então até aqui tudo bem. Ó, vamos... Vamos deixar essa carregadinha tutorial tá, A gente usa o avatar, tá? Vai ser o, o menino e o brabo Nosso nome será o Braseiro Nos jogos retrô a gente usa o Nick Retrô. no jogo Braseiro seremos o Braseiro Beleza, vamos abrir aqui, tem uns balzinhos, como no Rush Oil, também sempre tem coisa de graça eu tenho 30, quanto que eu tenho? 40 moedinhas Ó Inestcrit, da ali, New Cards, tá Será que temos essas cartas aqui, ó Primary Merges, Primary Merges Eu não sei como é que é essa função aqui ó, Eu ainda não conheço as cartas Então vamos tentar ver o nosso deck Eu acho que o nosso deck é só o que tem ali, né? Cinco monstrinhos Carta de habilidade Tem essa aqui que quer dizer isso aqui Detalhes ah, Incremento a chance de próximo herói ser um herói primário Isso é bom ou isso é ruim? <risos> Dá pra usar? Ah tá, usar no deck, entendi Cara, vamos jogar uma PVP só pra ter uma noção Tá, preparando para a batalha, aqui tá cheio de dicas. o cara tem o mesmo deck que eu. Inimitido. Seletor de boss. Ah, que bacaninha. Esse aqui, ele aparenta ser mais infantil, né? O, a, a temática dele e tudo mais. Beleza, temos dois cavaleiros, temos aquele maguinho, tem o elétrico, ó, vai vir mais um cavaleirinho. Vamos juntar esse cavaleiro. Vou fundir com esse outro aqui só pra ver o que vai vir. Aí veio um reizinho. Tem um reizinho redondo, oval, um bruxinho oval, ó, o dragãozinho, vamos chamar o dragãozinho. Mais um cavaleiro, tá. Agora... Deixa eu fundir esses dois cavaleiros aqui. Vai vir a tia da bruxa, né? Então então eu não vou fundir agora. Eu quero que venha um cavaleiro mais fortinho. Tá, essa carta de skill. Eu não, eu não preciso ativar. Ela que funciona sozinho. Eu vou melhorar o meu bruxinho. Porque pelo que eu vi vai ser... Ó, já vem o próximo bruxinho. Na sequência, esse bruxinho de... De choque elétrico, ou seja, lá como... Como é que chama? Vamos fundir aqui e vem o um dragão. Beleza, ó. Agora, a próxima carta... A vinha de bruxa. Se eu fundisse alguém, ia vir aquela bruxa de gelo. Beleza, mais uma bruxa de gelo. Ó, vou fundir que vai vir mais um dragão. Aí, agora vou vir... Aquele de choque mais um nível melhor ainda. Boa! É, pelo menos assim a gente já sabe... Como a gente sabe o que vai vir... Teoricamente, dá pra fazer uma estratégia mais bacaninha. Ele é mais estratégico do que o Rush Royale, Roy às vezes é na cagada. É do jeito que, <risos> é do jeito que tem e veio fazer isso. Muito bom. Vamos tentar fazer mais uma partidinha no PVP. Deixa ele pensar. Ele não é tão rapidinho, né? O jogo é bem... meio devagarinho. Vou dar uma aumentadinha na trilha aqui Pra ver se tem algum, ba algum barulhinho Beleza Ó, Vamos recolher a, a recompensa Nós somos 100% free Ó, ganhamos um, um Leprechal Um doente, sei lá o que, que é aquilo Ó, Vamos ver Cadê o, esse bonequinho? Detalhes ah, Garante bônus de energia Quando combinado Bônus de energia incrementa mer... Tá, isso aqui, acho que ele Ele dá alguma, algum, algum Bônus de energia É a energia que a gente usa para invocar Então ele é tipo a sacerdotisa Do Rush Royale Não tem monstro de ataque ó, vamos ver aqui, ó o que, que, que é isso aqui? de comum. Vamos comprar. Aí, vamos comprar. E vamos ver o que, que aparece ali. Eu não sei se essa aqui é uma carta. uma carta de habilidade é só alguma coisa. Vamos usar isso aqui. Vamos descobrir também. É que nem eu falei, eu tô toda jogada cagada. Eu só quero ver... Se, se é o mesmo sistema, se é a mesma dinâmica e mostrar para vocês um jogo diferente. Nós não vamos ficar só no rush royale. Se o pessoal curtir, a gente mantém. Se o pessoal não curtir, a gente volta para o nosso rush. Aqui o pessoal tá tudo na mesma carta aqui, ó. Só a diferença é o esse é meu meio... skill que eu quero ver se ele muda alguma coisa. Aí veio o sleeper, sleeper deve fazer o pessoal dormir pelo nome. aí ó, Por exemplo agora Como eu sei as cartas que vão vindo A próxima eu sempre vou saber Então ó, vou deixar juntar Mais um pouco de, de bicho aqui no campo ó, Vai vir um dragãozinho agora Posso fazer a fusão lá Assim que eu tiver mana né, né, Energia né? Mana é no outro Energia é suficiente, ó, vai vir outro dragão Mas eu não quero... Vai, vai vir um outro dragão, eu consigo fazer uma segunda fusão então Eu quero ver, eu quero fazer um cavaleirinho Ou eu posso fazer o bruxinho ó. O bruxinho elétrico, eu vou, eu vou fundir porque eu já sei que vai vir um bruxo elétrico E dou aquele, aquele gás de energia A cada rodada vai ficando mais caro de energia, né? Ó, vem o reizinho A gente consegue controlar bem a mesa Que nem o pessoal chama né? A gente já sabe o resultado da fusão Ó, Vai vir a, a tia de gelo de novo Mas eu não quero a tia de gelo Mais forte Na verdade eu vou, eu vou precisar de uma tia de gelo mais forte sim <risos> Esses monstros estão avançando muito rápido Então, acho que o, o boss aqui eu vou ter que chamar um reizinho. Eu não sei qual é o melhor, se é o reizinho ou se é essa, essa tiazinha de gelo. Essa tiazinha de gelo aqui é só retarda, né? Ah, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Ah, morri. Tá. Então não sei, aquela carta ali também não sei se adiantou muito ou foi a minha estratégia que foi errada. O Cavaleirinho a princípio é o melhor, mas não veio nenhum, né? Não veio um Cavaleirinho pra contar a história. Então vamos tentar mais uma vez. Já avisei que vai dar merda isso. Vamos voltar o nosso deck com aquele... <risos> com aquele... Beleza, aquele cavaleirinho ali Era que eu queria, ele não tá vindo Então vamos fazer o seguinte Vamos trocar essa carta de habilidade Vamos botar quem a gente já tinha Antes Vamos fazer um level up Porque eu entendi Ele tem, incrementa a chance de vir Uma carta primária, então vamos usar Pronto <risos> Vamos chamar de novo Aí vamos no PVP de novo Carta primária, princípio é o cavaleirinho lá, é o primeiro que a gente quer pro nosso deck É o Brasil que a gente quer ó, Ele já tem a ordem diferente ó. Ele tá com o dragãozinho primeiro Eu não sei o que é pior ou melhor Só que eu reparei que a, a animaçãozinha aqui ela é bem devagarinha né? Comparado com o Rush Ela parece ser mais, mais lentinha só o Rush tem trancado muito, né? Não sei quem tem jogado o Rush Royale. Eu tenho apanhado para conseguir uma jogatina boa. Beleza, deixa eu carregar agora. Dá uma melhoradinha. No nosso cavaleirinho. aí Deixa ele mais rápido, mais forte. Ó, lá vem o reizinho, lá vem a tia do gelo, lá vem o cavaleiro de novo. Então eu já organiza essa fusão para vir como cavaleiro. Maguinho elétrico. Cara eu vou depois dessa partida eu vou ver que <risos> eu vou ver os nomes dos bonecos mesmo. Porque eu tô só na, aqui mais um cavaleirinho. Aí ó, três cavaleiros bem rápido. You não know? eu tô indo só pelo pelas função e pelos desenhos, me esqueci de ver o nome do das rapariga. Aí, agora vamos deixar um Cavaleiro nível 3 aqui. Vamos ver se a gente vai conseguir conhecer o tal do Slipper. Eu vou até fazer uma fusão aqui, um, um cavaleiro Mais forte ainda, mais rápido havia um reizinho Ó, o nosso, nosso inimigo já tá, tá Tretando ali, uma coisa que eu reparei que o Rush Royale tem, pelo menos, eu não sei se é no início ou, ou segue, é o herói, né Pra dar aquele gás, aquele aqui ajuda Aqui tem uma carta de skill De habilidades e tudo mais Mas não tem um, um herói Que né? a gente usa o treinador pra segurar a wave no final. Então, isso foi uma diferença que eu pude reparar também. Mas ele é bem parecido, né? Vamos ver nessas cartas. Vamos dar nome aos bois. Porque eu realmente estou tô, tô boiando aqui. <risos> Ó, esse aqui, teoricamente, é o dragão. É o Blaze. O dragão. Ataque tá em área. Beleza, o raio é 1. Um. Tá, não quero ver os merges, eu quero ver o ataque. Energia, damage 32, fire damage 40. Esse maguinho elétrico. Ó, tem o, o damage 30, light damage 27. Uh, recebe 70. E 30. Ah, sim, ele dá uma spawnada nos três primeiros monstros. Vai dar uma espalhadinha no dano. Beleza. Vamos ver a tia de gelo aqui. A rainha de gelo, ela deixa os monstros mais lentos, 5% mais lentos nesse nível e tudo mais. Damage dá 100% de damage e 6% de lerdeza. O rei, o rei ataca monstros aleatórios, mas o ataque dele é devagar. E é uh, de ataque, o ataque dele é forte, mas é, é lerdo e tudo mais E o cavaleirinho, ataque em alta velocidade e baixo dano Beleza, ele é o contrário do rei ah, é, um, é uma coisa equilibrada, não temos nenhuma habilidade, nem nada diferente então. Mas essa sim é uma, uma função bem interessante Um dano em área, o que dá o, o choque em, em vários personagens O que vai lerdando, o que bate forte devagar e o que bate rápido fraquinho esse aqui, pessoal, eu vou jogar mais uma partidinha só para tentar finalizar a demonstração. É o Hero Royale. E eu vou confessar assim, eu, claro, como eu estou habituado com o Rush Royale, eu ainda prefiro o Rush Royale. Mas é uma alternativa, né, para quem já cansou das bugagens do outro jogo, porque ele cracha muito. Ele não permite às vezes a gente fazer umas, umas jogatinas, uns scopes com leveza, porque tá, pelo menos para mim, Dá muito problema de conexão, seja no meu, seja no meu co-op. O, o PVP ainda até parece que flui. Mas o co-op tem dado muito, muito incomodação. Pra mim, pelo menos. Como eu falei, é a minha experiência. Se vocês têm alguma diferente, mandem nos comentários. Temos aqui agora que eu sei que esse aqui é o Cavaleirinho, o Rei, o, o Blaze e o... Esqueci de ver o nome do carinha de gelo. Ah, não. De gelo não. O de... nome do... Do cavaleiro e do rei e do cavaleiro, que eu só vi o nome mesmo do, do dragão que é o Blaze E o nome da, da tiazinha de gelo que é a Ice Queen Beleza, temos só, um fundir dragão com dragão para dar um dragão Vamos chamar mais um cavaleirinho, vamos chamar o, o rei Agora eu vou fundir esses dois cavaleiros para vir uma, uma rainha de gelo mais poderosinha Vamos dar uma melhorada nos dois cavaleiros. Vamos dar uma melhorada na nossa rainha. Aí. Vamos dar uma melhorada no nosso Mago Eletro. Vamos lá, rapaz, vamos lá que tá dando ruim. Falta 33 segundos para chegar o, o próximo, o boss, o Slipper. lá, vem mais uma rainha de gelo. Agora conseguimos dar a volta. Agora a gente tá. Estamos parado na esquina junto. Ai, morre, capiroto. Segura ele pelo menos. Ah, aí, consegui a sorte é que tinha a rainha de gelo a mais que é ela que segurou o pessoal. Mas consegui uma vitória bem interessante. Pessoal, Eu espero que vocês tenham curtido aqui o Hero Royale. Se vocês curtiram, baixa aí. Faz o teste. Meu nome é Brasero. Eu não sei se dá para gente se encontrar no jogo ainda, como ele está em fase de acesso antecipado. Tem muitas funções e recursos que ainda estão desabilitados. Deixa eu dar uma espiadinha aqui no, no ponto de exclamação. ao oh, Friends está desabilitado. E se eu não me engano, o, as guildas também. Mas isso aí é porque o jogo está em processo de, de, de criação. Estão lançando ele ainda. Muito obrigado que acompanhou até aqui, pessoal. Não esqueça de se inscrever no canal. Deem aquela força. Ah, Fernando, eu odiei o jogo. Manda nos comentários, cara, não gostei. Ah, eu adorei o jogo, vou jogar. Manda nos comentários também. Se inscreva no canal, por favor, deem aquela força. Já falei demais e até a próxima.